Ok, finalmente, então, vamos ver os nossos primeiros métodos numéricos mesmo. Primeiro, os primeiros métodos numéricos que a gente vai ver no nosso curso são é, métodos para encontrar raízes de, de equações. Não qualquer equação. Em geral, equações não lineares. Okay? É, vamos fazer uma revisão rápida dessas, desse tipo de equação e aí a gente passa para os métodos. O que são as raízes de uma função? As raízes de uma função são aqueles valores para uma função f de x, valores de x, para os quais f de x é igual a zero. O problema de encontrar raízes de funções vai aparecer em vários problemas diferentes, apesar de muitas vezes não aparecer explicitamente desse jeito, mas a gente muitas vezes pode escrever... O problema, de modo que a gente tenha que determinar uma raiz de uma função como solução do nosso problema. E o exemplo que um exemplo que eu tirei do, do Gillette, né um exercício do Gillett, é o raio de um cone para que ele tenha área A. Okay? A área de um cone é dada, é dada por uh, πr vezes raiz de raiz quadrada de r quadrado mais, a, mais h ao quadrado, onde h ao quadrado é a altura do cone, eu posso isolar r de um lado da equação e fico com essa equação aqui, e agora passo o lado, o que está no lado direito, para o lado esquerdo da equação. E agora eu tenho uma equação onde eu tenho uma função de r, no caso, uma função de x, mas que isso aqui que eu tenho que encontrar qual é o valor de r que, que eu preciso ter para... Esse, para esse, essa função ser zero. Isso é encontrar a raiz desta função, onde a função é r menos a dividido por π, raiz quadrada de r ao quadrado mais h ao okay? quadrado. Para essa equação, a gente tem soluções analíticas, de maneira bastante fácil. No fim das contas, a gente vai ter que resolver duas vezes uma equação quadrática. Mas para várias outras funções, a gente simplesmente não tem como resolver analiticamente, ou talvez, dependendo do que a gente estiver fazendo em termos de cálculo numérico, a gente prefira obter as soluções dessa, dessa função numericamente, dependendo do algoritmo que a gente está usando. Então, a gente vai acabar vendo esses métodos a, a partir da próxima videoaula. Tipos de funções, de funções não lineares. Uma das funções mais comuns são funções de um, de um, de um polinômio de x, ou seja, né, somas de potências de x multiplicadas por alguns coeficientes. A forma geral de um, de uma função, de um polinômio de x é dado por uma soma de i indo de menos m, um certo, um certo número menos m inteiro, onde m é um número positivo, então um, pode-se partir de um número negativo, indo até um certo número inteiro, n. De uma somatória, então, de um coeficiente a n vezes uma, uma potência n, enésima de x. E se eu abrir isso daqui, né, eu tenho coeficiente a menos m vezes x elevado a menos m. O termo seguinte, eu somo 1. Um, e vou somando até que eu chego no termos a menos 1 x menos um, mais a zero, x elevado a zero, isso daqui vai dar só a zero, né? Mais a 1 vezes x elevado a 1, mais a 2 vezes x elevado a 2, e vou somando até chegar em a n, elevado a n, vezes x elevado a n. Um caso especial, e que a gente conhece já, né? Desde a matemática do, do, do segundo grau. É o caso onde o meu inteiro m de Maria é igual a zero e n é igual a 1. Essa é uma função linear. Então, tomando só os termos lineares, que são esses, os termos né, com, potências, com potências iguais ou maiores que zero de x e, e menores ou iguais a 1, eu fico com a zero vezes x elevado a zero mais a 1 vezes x elevado a 1. x elevado a zero é 1 x elevado a 1 é o próprio x, e aí a gente tem a nossa função linear que a gente já está acostumado. Okay? Mas para polinômios, em geral, não há soluções analíticas para n maior maiores do que 4. Okay? É, a, é, então, essas funções polinomiais para n maior do que 1 são funções não lineares algébricas. O okay? que quer dizer que, ela, que quer dizer é, ser uma função não linear algébrica? Quer dizer que eu tô que esse polinômio pode ser pode ser fe, é, pode ser é, feito só com as operações algébricas que a gente está habituado: soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Ok? Nós acabamos de ver um exemplo. Nós acabamos de ver um exemplo lá, lá de trás que nós acabamos de ver, como exemplo, logo antes, a minha função r menos a dividido por pi raiz de r ao quadrado mais h ao quadrado. Tudo que eu tenho aqui são, multiplica são divisões, multiplicações, subtrações, subtrações e somas e exponenciações. Lembra que, lembra que a, a raiz quadrada de um número é eu pegar esse número e, e elevar esse número a, a, a meio. E eu tenho outro tipo de função que também vai aparecer muito frequentemente em vários problemas, que são as funções não lineares transcendentais. Então o que são essas funções transcendentais? O nome transcendental vem do fato de que elas, entre aspas, transcendem a álgebra. Ou seja, eu não consigo obter essas funções por uma mera combinação de uh, soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Ok? Exemplos de, de, de funções não lineares transcendentais, né? uma base elevada a um número x, que não é a exponenciação do x, mas é a exponenciação da base à variável x, então não é, não é uma, uma, uma função algébrica essa daqui, seno de x, cosseno hiperbólico, logaritmo, ou seja, todas aquelas funções né, que realmente vão além dos polinômios e vão além de funções uh, lineares que a gente acabou de ver, ok? Um dos problemas que aparece no, no Gillette, que eu acho, eu acho um bom exemplo, é encontrar o ângulo θ para que o centroide, que eu estou chamando de C, de um pedaço de um círculo de raio R, se encontre na coordenada R sobre 2, ok? O centro, a posição do centroide é dada por 2r seno de teta dividido por 3θ. r me é dado, e a minha variável que eu, que eu vou ter que tirar, que eu vou ter que resolver o meu, meu problema, é justamente θ. Então, eu posso tentar, posso tentar isolar θ desse lado da equação. Fico com 3C vezes θ igual a 2r seno de teta e isso daqui me dá uma função que. É, em que eu tenho 3C teta menos 2R seno de θ é igual a zero. O negócio é que aqui eu não consigo, por exemplo, se eu tirar o arco seno, eu fico com uma função arco seno desse cara e elimino esse seno aqui. Mas eu fico com uma função transcendental de qualquer jeito. Tá? Então, esse tipo de função se presta muito bem a gente resolver por métodos numéricos. Okay? Na próxima videoaula, a gente vai ver então, o primeiro método para resolver equações não lineares que é o método da bissecção.